Isso é muito emocionante, nós temos o David Hoffmeister, a Juliana no Brasil e o Jeff que está no Peru E eu me sinto muito emocionante de poder falar com vocês sobre o evento que está sendo planejado Isso é muito empolgante, nós estamos aqui muito felizes, estamos aqui com David hofmeister Suzane, Sullivan e o Jeff, e nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito de um evento que vai acontecer no final de janeiro I heard that you guys had a beautiful experience on the last online retreat that we did in December. Eu ouvi dizer que vocês tiveram uma experiência maravilhosa no evento que aconteceu no começo de dezembro. And so we just wanted to share that there's another one coming up the last weekend in January. Então, nós gostaríamos de compartilhar que haverá um outro evento no último final de semana de janeiro. Então, nós estamos organizando um final de semana, que vai começar na sexta-noite, com duas sessões no sábado e uma sessão no domingo, e um filme comentado. E é, as pessoas que participarem ao vivo, online, terão a oportunidade de fazer perguntas ao David Hofmeister que serão respondidas durante o seminário. É, não perca essa oportunidade. Então... So, um, We will have one session on Friday evening, and then we will have two sessions on Saturday, one session on Sunday. And whoever is participating online will have the chance to make questions to David during the, the conference, during the seminar. And uh, the fee will be 150 reais per person to access the whole seminar. Uh, e se alguma pessoa estiver acessando o seminário de fora do Brasil, então a taxa será de aproximadamente 40 dólares. So if anyone is accessing the seminar from outside of Brazil, so it will be a fee of around 40 dollars. And maybe each of you could just comment uh quickly about your experience and how deep it went online the last retreat you did in December in Brazil. We can start with David. Mm -hmm. Então cada um de nós vai compartilhar um pouquinho do que nós vivenciamos nesse final de semana aí, online ou presencial no começo de dezembro, começando com o David. Yes, at the beginning of December we all converged in São Paulo and it was a long time coming and it was a very vibrant experience for me. Sim, nós todos estivemos reunidos em São Paulo no começo de dezembro. E foi um evento que foi planejado há muito tempo e que foi uma experiência muito vibrante, muito alegre para mim. Sim. Uhum. Yeah, uhum. e a estava acontecendo. Muitas pessoas uh, choraram bastante, se emocionaram bastante. Muitos corações se abriram para a experiência que estava acontecendo, para a cura que estava acontecendo. That's beautiful. And Juliana, maybe you could just share a little bit. Juliana uh, translated so beautifully and had very deep experience yourself as translator. Então, eu vou contar agora um pouquinho para vocês como é que foi a minha experiência durante esse seminário. Um, para mim, em primeiro lugar, assim, fisicamente, estando fisicamente, literalmente, ao lado do David, eu estava sentada numa cadeira onde os meus pés não alcançavam o chão. E eu tenho muito problema, assim, com essa questão de meditação, de ficar muito tempo sentada. E eu tenho, assim, eu, o meu ritmo, eu tenho muita fome durante o dia, eu como muito durante o dia. Mas durante aquele final de semana, eu passei o final de semana inteiro sentada naquela cadeira. Sentada naquela cadeira, não senti nenhuma dor no corpo, não senti nenhuma fome. Eu sentia que várias estruturas aqui dentro estavam se abrindo. E... O que me tocou, assim, profundamente foi na despedida quando o David disse que o amor permite que você pode olhar para outra pessoa e sentir profunda gratidão por aquela pessoa e que aquilo permanece com você. Então, nem foi dolorida, assim, essa despedida. Então, eu vou te a little bit about my experience, um pouco sobre a minha experiência durante seminário. So I have many problems, you know, meditating and sitting like in lotus position. And I was, during this weekend, I was sitting like in, in a chair, which was very high. So my feet couldn't touch the ground, but I didn't feel any pain at all being literally beside David. So I was there for the whole weekend. And in the end, then I saw somebody putting a cushion on the floor, you know, just to lean their foot, their feet. And for me, then I did it just at the end but I didn't feel my body, I wasn't hungry at all. And I'm a person I have to eat like every two hours. I have to eat a lot and I couldn't even feel my body. And I think maybe I forgot I even had a body. <laughs> and, uh, <laughs> and for me, like the most touching part was that we were towards the end, I was thinking, oh no, you know, so I'm gonna have to say goodbye to this loving people and, you know, just go on with my dream-like life but then David um, shared something about love you know when you say goodbye and if you love somebody it's like um, you just say thank you very much for everything that you shared and I have everything in here and that's what I felt that I, I was taking everybody with me including David and all the teachings and I really felt like literally and even physically that something was cracking open inside my mind inside my heart, and that was beautiful. Thank you. Thank you. Thank you, Julia. Thank you. Jeff, how about you? I just love this stuff. Um, we've been doing this for some time, and, you know, people say, oh, it's on, you know, it's online. We won't, we won't feel anything. I promise you. <laughs> uh, it's electric. It's absolutely electric. You know, there's a, there was a big group up in, um, in uh, northern Brazil, e eles e e eu estou aqui, Foi uma excelente. O Jeff está dizendo que eles já têm muitas experiências conduzindo seminários como esse, que muitas vezes as pessoas acham que por conta de ser online, que a experiência não vai ser tão sentida quanto uma experiência presencial. Mas ele estava lá e ele observava todas as câmeras de todas as pessoas que estavam participando online. Tinha um grupo muito grande do no norte do Brasil e elas estavam literalmente pulando para cima e para baixo. Então era muito vibrante, muito alegre. É, e de forma alguma o fato de não ser presencial atrapalha ou prejudica a experiência. Thank you much. O título desse, uh, particular online é Awakening from the Dream. Então, eu me pergunto se você pudesse dizer algumas palavras sobre isso, David? Sim, bem, é uma coisa... Então, o nome desse encontro vai ser Despertar do Sonho, então o David vai contar um pouquinho a respeito dessa ideia do título do seminário. Eu diria que, em vez de tentar encontrar um sonho melhor, ou melhorar o sonho, é mais... Getting to a point, like Juliana said, forgetting the body and, and, uh, and forgetting your surroundings and coming into a real deep, profound experience. Então, eu diria que ao invés de ser uma tentativa de melhorar o sonho ou de conseguir um sonho melhor, é realmente como a Juliana escreveu, que é transcender o corpo e realmente experimentar algo novo. And, We'll have of, of essa essas sessões não são leituras. Nós vamos ter música, nós vamos assistir um filme online juntos, e nós vamos ter uma compartilha de sentimentos e experiências. E essas sessões não são aulas. Nós teremos música, nós também vamos compartilhar um filme online comentado. Uh, será uma experiência muito profunda de conexão e de compartilhamento. So Então o nosso estado natural é de liberdade nós vamos então para a liberdade real e a verdadeira liberdade não liberdade do corpo. It's so beautiful that we're able to join uh, online this way because e é realmente maravilhoso que esse encontro possa ser feito online, porque as pessoas, é muito difícil a, locomo a locomoção para estar presente no lugar físico, então é maravilhoso esse presente que o Espírito nos dá de que nós possamos nos encontrar dessa maneira. You know, we'd like people to really take the time and, and let their families and friends know that they're on retreat and to prepare their space in, in one of their rooms at, at their home and or gather together with other mighty companions and view it together. But to really make it like it is your gift to yourself to start the new year in like that real commitment and clarity to your spiritual path. Então nós recomendamos, né, para que as pessoas que vão participar desse encontro, para que elas realmente preparem um momento, um espaço para isso, que tenham um espaço físico, uma sala dentro de casa, avisem os familiares, os amigos, para que elas realmente dediquem esse tempo para o seminário, para que possam vivenciar profundamente esses ensinamentos esse encontro. So we just thank you so much and we just wholeheartedly Invite-os uh, right? Então, nós gostaríamos de agradecer profundamente de todo o nosso coração, fazer esse convite para você então, e esperar vamos... que vocês tenham oportunidade de participar. E hugs Nós estamos muito ansiosos. Obrigada. <risos> E nós Beautiful. estamos muito ansiosos para muitos abraços virtuais aí e esse grande encontro. Muito obrigada.